E aí galera, beleza de nota com vocês, com mais um vídeo, depois de quase uma semana sem vídeo aí no canal Fui pra Santo André, fui na casa do Crois e depois eu voltei aí, um... acabei comprando um, um carro Ainda não mostrei, só mostrei algumas coisas lá no meu Instagram, vou mostrar pra vocês, uma box do carro Comprei um carro, então fiquei essa semana meio que... Resolvendo essas paradas, indo na concessionária, voltando e etc, etc. Então ficou sem vídeo o canal aí, tá bom? Mas é o seguinte, galera, se liga nisso aqui, ó. O que acontece se você visitar o corpo do Trevor após a missão final do GTA V? Nicobellic encontrado. É um vídeo um pouquinho longo, ele tem 12 minutos. E é mais, mais uma, uma novelinha. Vamos ver como é que o, o Nico Bellic... Foi encontrado, então tá aí ó. A missão é final, né? Aquela que você escolhe matar o Trevor. Todos nós já conhecemos. Vamos ver o desenrolar aí desse. Eu não sei o que, que tem a ver o Nicobellic com o Trevor, mas Vamos ver como é que ficou. Só que tem alguém aí que jogou GTA que escolheu essa opção, mano. Era? Você escolheu essa opção ser é muito maldo. ser é o cara mais legal do GTA. Tá aí, apenas fortes. Então essa aí é a missão. final. Ele diz que encontra o Nico Bellic, vamos ver. Ah, ele vai lá para Vai lá para onde o Trevor morreu, Depois que ele Olha só os bombeiros aí, mano. Hello, Uncle T dad. I just heard he's nossa ué, é é o corpo do Trevor? Caraca, O Floyd chorando ali, mano! que caramba? Peraí, peraí. Oh, mano, oh. O cara denunciou o Michael mano. Ele, foi, ele deve ter... Reconheceu. Trevor's sec Secret Base. Base secreta do Trevor. Ó, ele vai no local, galera, que foi uma... Uma teoria que foi levantada, inclusive até fez vídeo na época. Uma possível morte do Nico Bellic, mano. E aí, esse bar aí, você encontra foto, você encontra uma jaqueta muito parecida dele. Sangue, como se o Nico Bellic tivesse morto, tá ligado? Olha lá. Será que ele foi sequestrado, mano? Porque se você jogar o GTA 4, tem uma hora lá que ele, que ele tá num, num. Ah, com a. Eu não sei se é com o Ron, ele tá num carro lá. Procura esse vídeo, é bem legal. olha, porta fechada, mano. Base secreta do Trevor. E o, ele fala que quer sair da, da cidade grande Que ele não aguenta mais comer comida é, é, Drive-thru E ele queria ir pra um lugar mais tranquilo e tal Inclusive tem uma casa Que é nessa região É... Que tem lá a foto dele te procurado Tem o um dado, né? Que tem nesse bar Ó, base secreta do Travel Vamos ver o que vai acontecer, mano Um quarto ali, ó atrás do do... Caraca, a foto da Amanda, mano Que loucura, mano Esses caras Esses caras não valem nada, mano Você viu a foto da Amanda ali? Dá pra pegar o dinheiro? Uma... Olha, tem uma máquina de contar dinheiro O que, que ele vai aprontar, galera? para o Nico que tá aí olha uma, um bagulho de droga PP Trevor é... Trevor Philips Industries Industries mano tá que o Nico trabalha pro Trevor velho Olha a viagem, olha a viagem dos caras. Olha isso. Caraca, tem uma prisão lá embaixo. Mano, que loucura isso aí, velho. Ficou muito bom. Ei, hey, Quem é aquele que cara que tá ali? Help. Olha as armas, velho. Ei, vem O cara tá chamando ele. O que Como você está? Ah, abri a cela. Mano, o Trevor tinha uma sala... Ué? Ajudou os caras, cara, velho. Os caras da, da, do The Lost, né, mano? Daquela gangue lá. Caraca, eles é baratão, mano. Tô impressionado. Ficou muito bom, mano. Muito bom. Quem é aquele? Será que tem outra sala, rapaz? Cara, o Trevor tem uma. Por quê? O Michael não. Tem necessidade de. Passar os caras. Ó, dá pra. To... Kit de tortura. Kit de tortura. Você viu agora que ele apareceu ali? Apareceu. Pum! Kit de tortura. Tem outra sala ali, velho? E essa sala? É o Roma, mano. Tá morto? O Roman que velho. o memezinho, né, do, do... O Roman ficava chamando o Nico toda hora pra jogar o boliche, né? Inclusive, se vocês não sabem, lá naquela, naquela aquela escotilha que tem no fundo do mar, que é um easter egg do Lost, ali o, a mensagem é... Nossa, mano... A mensagem que tem lá, aquele código morse, é o Nico. É o Roman chamando o Nico pra jogar boliche, mano. Leve isso aí, cara. Caraca, o Trevor é psicopata mesmo, hein, mano? Opa, tem chão, tem chão. Vai pular. Caraca, o que, que o Roman tá fazendo ali, mano? Ó. De câmera, ah, dá para assistir. Olha lá o Trevor, a foto do Trevor. Chifrinho de, de, de diabo. Vamos ver, ele vai Ele vai ver o vídeo? Olha isso, mano! Olha isso, cara! Não, mano, eu não tô acreditando, velho. Não, não tô acreditando nisso. Véio. Não, não, não. Esse cara não fez isso, mano. Olha isso, mano. Ah! Cara, que coisa absurda, velho. Sério. Olha lá. Porque tinha um sangue lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Mano, eu não tô acreditando. Olha isso, tá cagando na cabeça do maluco, mano. Nossa, o Trevor matou. Mano, aqui. Mano, ó. Caraca, velho. O vídeo mais louco que eu já vi, mano, do GTA. Que isso, mano. O cara fez. O cara mandou muito bem, mano. Ele tá escondendo o corpo do Nico. O Trevor cagando em cima do cara, mano. Que coisa louca, velho. Nossa, velho. O cara crematório, mano. Esse cara é um monstro. O cara que fez isso. Olha a quantidade de corpo aqui, velho. O cara do, da gangue do Lost. Olha lá. O cara queimando o corpo, velho. A que o corpo do Nico tá aí. Não me lembro os Arcs, mano. Quem assistiu a série tá ligado. Crematório. Hahaha. <risos> Ai ai mano, esse cara é um monstro, mano. Esse cara é muito bom, velho. Fala o Nico, não tá vivo? Olha o Nico Bellic, cara. Tem uma parede de vidro, mano. Por que que o Trevor tretou com ele, velho? vai? Ah lá, é blindado o vidro. Nossa, e a voz do Nico! Mano, que coisa absurda, cara. Tá no final, galera. Ih, matou outra coisa também. Tá trancado! Eu, quem é? Quem é? Quem é? Quem é que tá ali? Mano, que vídeo sensacional, mano! Muito incrível! Galera, ficou muito bom, mano! Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom! Tá de parabéns, cara! o vídeo mais louco que eu já vi do GTA V. Ele armou pro Maicon, olha lá. O Maicon foi queimado junto na sala. Ah. Ó, parabéns. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o vídeo original aí. Se inscreve no canal dele, é gringo. Muito da hora, sensacional. Que vídeo, que vídeo. Eu fiquei impressionado. Até a próxima aí. Fui!